Eu estou tentando contribuir hoje no curso com uh, trazendo algumas novidades da ciência, né? Algumas uh, inovações tecnológicas, uh, para que esses jovens agora, que serão os novos líderes aí brevemente, que já são, né? Muitos deles novos líderes, para que eles possam se apropriar bastante desse conhecimento. Que é um conhecimento muito específico, né? e para que eles estejam preparados em algumas discussões, né, que são discussões geralmente pesadas, né, em fóruns pesados. Se você não tiver esse conhecimento científico e das novidades que acontecem hoje no campo do HIV e AIDS, você não consegue acompanhar, né, e aí você não consegue atuar de uma maneira adequada. né. Depois de uh, tantos anos de epidemia... Nós temos inúmeras novidades. Nós temos um novo panorama de resposta no mundo, muito ditados pelas novas tecnologias, pelas inovações científicas, né? E estar tá antenado com todas essas novidades é fundamental para que esses novos líderes possam atuar de uma maneira bem eficiente no sistema de saúde. É o mundo todo hoje, ele tá trabalhando em alterar e mudar aquela forma clássica que a gente teve de responder à epidemia de HIV e AIDS, né? Nós precisamos refrigerar essa resposta, nós precisamos trazer elementos novos para essa resposta. né? E um dos pontos principais para que a gente consiga trazer esses elementos novos são as inovações da ciência. né? É tudo todas essas novas evidências científicas que a gente tem acompanhado nos últimos anos. Então, essa turma nova, né? esses jovens, eles são esses esses protagonistas que vão desenhar uma nova resposta. Então tá antenado com tudo, né? Tá ligado nessas novidades, é uma, com certeza uma ferramenta muito importante, fundamental para que eles consigam dar essa cara nova para a resposta que a gente precisa.